Quero-vos mostrar aqui uma funcionalidade nova no Photoshop que é incrível, vão conseguir fazer coisas fantásticas e mesmo que não dominem o Photoshop ou nunca tenham utilizado o Photoshop, vão conseguir transformar esta imagem naquilo que desejarem. Então, eu escolhi aqui uma imagem completamente ao caso da Scarlett Johansson, não é que ela precisa de tratamento ou de ajustes na fotografia, mas com esta imagem vou-vos conseguir mostrar aqui então... Uh, o que é que nós podemos fazer. Então, eu vou clicar aqui na opção Filter, portanto, primeiro abri a imagem, arrastei para aqui uma imagem, depois vou à opção Filter e vou clicar em Liquify. E ao clicar em Liquify, vou ter aqui uma série de opções uh, que vão permitir, então, realizar os ajustes. Então, uh, a primeira coisa que notamos é que, ao clicar no Liquify, ao passar o rato uh, por cima aqui dos olhos, nariz da boca, basta eu clicar e eu consigo, estou a ver, visualmente, alterar o tamanho dos olhos. Estão a ver? Largura, altura, posso até mover, a ver, o, os olhos para a região que eu desejar. Vai ficar aqui um bocadinho estranho, não é? Se eu for aqui à parte superior, posso aumentar aqui o tamanho da testa, mais alta ou mais baixa, o queixo... Posso colocar a cara mais estreita, aqui, para quem sentir que a cara fica assim um bocadinho larga como a minha, podem colocar a cara um bocadinho mais estreita, fica uh, mais, uh, mais elegante. Uh, o nariz, uh, os lábios podem aumentar ou diminuir. Eu estou fazendo aqui visualmente com o rato, mas também posso ir ao lado direito e, uh, e alterar os parâmetros. Estão a ver? O, estou a alterar o olho esquerdo, posso alterar o olho direito, a altura do, dos olhos, posso alterar dos dois aqui o High Width, portanto a largura, High Tilt, ele também permite rodar, portanto eu estou a rodar uh, aqui os olhos, portanto isto vai ficar aqui um bocadinho estranho, High Distance, portanto a distância entre os olhos, portanto ficar aqui mais afastados ou mais próximos, uh, a largura do nariz, a altura, posso colocar lá a sorrir, estão a ver, coloquei a sorrir, posso colocá-la triste, ok? Estou aqui a ver em dois monitores, portanto eu estou aqui a espreitar para o lado. Ok? Com o ar mais triste, mais feliz. Uh, alterar aqui os lábios, o inferior e o superior. Mouse width, largura. Enfim, todos estes parâmetros são muito facilmente alteráveis. E isto no Photoshop era bastante complexo de fazer uh, manualmente e portanto agora torna muito mais simples alterar todos estes parâmetros. convém torna todo o processo mais simples. Existem aqui mais algumas opções, por exemplo, mostrar uma grelha para ver como é que está a deformar as linhas normais para ter essa perceção. Depois tenho aqui uma opção que mostra a foto original e a transformação que eu fiz. Posso aqui ver esta animação. E poderia cancelar para não aceitar as opções ou faria ok e aceitava as opções e portanto tive essa transformação e agora posso fazer Ctrl Z, estou a usar o talho Ctrl Z para ver o antes. E o depois. Naturalmente, claro que o antes está muito melhor que o depois, porque primeiro que isto foi um teste e porque esta foto já estaria provavelmente também tratada. Portanto, esta era a dica que eu vos queria deixar de uh, abrirem o vosso Photoshop. Podem usar uma versão gratuita durante 30 dias, fazem download do site da Adobe. Arrastam uma imagem que desejarem para dentro do fecheiro, ou então vão ao menu File, Open e abrem um fecheiro. Depois, menu uh, Filter, Liquify e brincam com essas opções. Qualquer um de vocês consegue fazer isto, mesmo que não dê no Photoshop.